Oração de São Francisco de Assis Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união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 São Francisco de Assis, rogai por nós.